Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV. Hoje, terça-feira, como sempre, nas terças, por volta das 19 horas, a gente entra no ar. Eu vou, antes de anunciar meu convidado aqui, que fez um esforço para estar aqui comigo, apesar de estar numa semana super corrida, cheia de tarefas, mas fez um esforço para estar aqui comigo. Antes de anunciá-lo, vou dar alguns informes, conforme, com, como a gente sempre faz aqui no CCV, e na sequência, anuncio o meu convidado e a gente começa a bater o papo aqui, tá? Hoje vai ser um papo rápido, porque meu convidado está super ocupado, como eu já falei, mas é muito importante que ele esteja aqui com a gente hoje, nós vamos bater um papo e dar uma série de orientações, algumas diretrizes para os próximos dias, que são importantes, são dias de luta, dias importantes para a classe trabalhadora, dias importantes para quem faz luta na cidade de Campinas. Nós vamos enfocar, é um debate nacional, uma pauta nacional, mas a gente vai manter o, o foco aqui na cidade de Campinas, no, no papo de hoje. Mas antes disso, queria dar alguns informes aqui, tá? É, essa semana é uma semana bastante conturbada, com CPI acontecendo no Congresso, tivemos depoimento aí da Capitã Cloroquina, que inclusive é uma daquelas pessoas que vaiavam médicos cubanos no, nos aeroportos, né? Foi ali que ela começou a, a se criar, e uma semana em que teve uma cúpula do G20, que o Bolsonaro não esteve presente e só mandou um ministro, pegou muito mal, né, porque é, sinalizou que ele não dá importância para o que está sendo discutido lá, embora ele tenha feito uma troca de, de, de ministro e tenha tido uma certa mudança de tom, mas ele não deu importância para a cúpula do G20, né. É outro assunto que a gente pode, inclusive, no futuro voltar a debater aqui na, na roda, né. Enfim, mas no meio dessa semana conturbada é que a gente faz a nossa roda. Primeiro, eu queria dar alguns informes sobre a situação epidemiológica diária de Campinas. É, os dados de hoje, a 25 de maio, é, nós tivemos uma piora no quadro da cidade, então aquela tendência de melhora... Que vinha acontecendo, a gente alertava para isso. Conforme o prefeito decide e começar a reabrir e as pessoas vão voltando à normalidade, entre aspas, né? A gente tem uma situação de piora do quadro. Então já tem cidade fechando, Ribeirão Preto, por exemplo, tá fazendo lá alguns fechamentos. E aqui na cidade de Campinas já tem uma preocupação, porque é isso: se você abre antes da hora. É, você não dá nem tempo de respirar e você já precisa começar a fechar de novo, né? Então, esse é o quadro que a gente tem em Campinas. Essa semana, nós passamos de 100 mil casos na cidade de Campinas. 100 mil casos. Casos testados e que deu positivo, né? Porque quantos casos não testados a gente teve na cidade? Com certeza, muitos milhares. É, 3.284 óbitos, o que é escandaloso. Tem muitos países por aí, maiores do que a cidade de Campinas, que não tem tanto óbito de Covid, né? Só para ter uma ideia do descontrole que existe aqui na nossa cidade, se você, se você duvida, olha Cuba, por exemplo, que tem 10 vezes a população de Campinas e que tem uma tem menos óbitos do que aqui na cidade de Campinas, é uma, é uma coisa assustadora o que está acontecendo na cidade e que a gente está naturalizando, né? então são mais de 100 mil casos, agora 100.930 casos com 3.284 óbitos, 152.893 pessoas imunizadas com a segunda dose, dá um pouco mais de 10% da população da cidade, 295.203 pessoas tomaram a primeira dose, ou seja, quase metade das pessoas que tomaram a primeira dose ainda não tomaram a segunda, né? Mas já são é cerca aí de, de 20% da população da cidade que tomou a primeira dose, cerca de 10% que tomou a segunda. É mais ou menos isso, tá? É, a taxa de ocupação voltou a crescer, nós estamos agora com 86,9%, o que significa dizer que é, a gente precisa, isso é uma média, então é 100% do SUS ocupado, o SUS voltou a ficar 100% ocupado, e 78% do privado ocupado. É interessante como prefeito, até semana passada, você tinha 100% de ocupação do SUS, praticamente, é uma vaga para gestante só, né, 99%, e não tinha o alarde que teve agora. Que teve por quê? Não mudou a situação no SUS, continua tendo é, taxa de ocupação alta, mas na rede privada, que tinha baixado bastante, voltou a subir. Aí, as autoridades começam a se preocupar, né? Então, fica aí para vocês refletirem para quem governa o atual prefeito da cidade de Campinas. São nove pessoas na fila, por leito. Tem nove pessoas na cidade de Campinas esperando por leito na fila, sem vaga. Aumentou esse número, voltou a aumentar, o que também é preocupante, tá? E são 25 óbitos nas últimas 24 horas pessoas que, que vai aí de uma faixa etária de 42 a 94 anos, mais uma vez, gente nova é, sendo vítima, tá? É, queria reafirmar aqui é, a importância dos cursos do CCV, visite a nossa fanpage, ccv.org.br, o endereço vai aparecer aí na sua tela, é, entra no site, tem lá um curso de relações étnico-raciais e memória, e tem um curso sobre... A nova primavera, desafios e polêmicas sobre a formação política, que também tá as informações, o cronograma, professores, datas de aula, tá tudo no site, é só entrar lá e conferir. Tá? É, o PT soltou uma orientação em relação ao dia 26 e ao dia 29. Queria falar antes de começar a nossa conversa aqui, tá? Dia 26 e 29 de maio vai, vão acontecer ações em diversas cidades do país em defesa da vacinação. Do auxílio emergencial de 600 reais contra a fome e fora Bolsonaro. O dia 29 é o dia onde se joga peso no fora Bolsonaro. O dia 26 vai ser pautado vacina no braço e comida no prato, principalmente. Né? Então, dia 26 são ações pontuais. É, em Brasília, vai ter uma ação simbólica e em diálogo com lideranças do Congresso, é, cobrando auxílio emergencial. cobrando... É, o avanço da CPI da, CPI da pandemia, né, responsabilizando quem prolongou e, e agravou a situação da pandemia no Brasil, as centrais sindicais vão entregar uma agenda prioritária da classe trabalhadora no Congresso, terão ações estaduais e nos municípios também por orientação. Tá? Mais de 26 são ações simbólicas. Né? O dia de ato, de mobilização, de que todo mundo tem que é, fazer o esforço para ocupar ruas é o dia 29, dia 29 de maio, dia nacional de mobilização pelo Fora Bolsonaro, tá? Então, dia 29 é o sábado, é um dia de mobilização em todo o Brasil, é, considerando que o presidente é o principal responsável pela expansão e agravamento da pandemia e pela explosão do desemprego e da fome. São inúmeros seus crimes e sua prática e discurso tem sido impulsionadora de atrocidades, como a chacina do Jacarezinho, que aconteceu dia depois do presidente se reunir com autoridades do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos um ato importante no dia 13 de maio, puxado pelo movimento negro, agora nós temos o dia 29 de maio, que as centrais vão, vão se organizar, as frentes, e, mas, e o movimento negro também participa do dia 29, né? Na reunião, ontem eu participei da reunião, vi que estava lá o negro, estava o MNU representado, enfim, tinham várias entidades do movimento negro presentes. Então, são mobilizações importantes e aqui em Campinas vai ter mobilizações. Alguma, algumas orientações antes de passar a palavra para o meu convidado aqui. É, primeiro, sobre é, distanciamento. Nós não somos negacionistas, nós não acreditamos, é, a gente sabe da importância do distanciamento, só que nós estamos com uma situação que se, se a gente só vai poder combater o vírus e enfrentar a pandemia do jeito que a gente quer se a gente derrubar o Presidente da República. Não tem outro jeito, porque ele é o maior aliado do vírus. né? Ele tem promovido o espalhamento do vírus no nosso país. Então, por mais que a gente saiba é, que a gente precisa de lockdown e a gente defende isso, mas a gente precisa ao mesmo tempo se mobilizar e ocupar a rua para sinalizar para o nosso país que o, o, o presidente, da maneira como ele está conduzindo, a gente não vai sair da pandemia nunca. Nós vamos ficar eternamente nessa situação calamitosa que a gente está com um problema é, sanitário, de saúde pública, perdendo vidas, e também com um problema econômico, porque é, a economia vai para o buraco, né? Então, a gente vai fazer ato, mas com todos os cuidados necessários. Uso de máscara, se possível, PFF2 ou N95, é, a gente está a operativa que organiza o ato vai tentar se organizar é, uma arrecadação de máscaras para distribuição, então fiquem atentos às próximas notícias que a gente vai informar, tá? Mas hoje em dia já tem acessível é, essas máscaras, então é importante usar máscara, é importante preservar o distanciamento, sem fazer pequenas aglomerações no dia do ato, é importante carregar o seu álcool gel no bolso, higienizar as mãos, tá? importante no uso de carro de som, observar as orientações no dia, não vai subir todo mundo no carro de som, que é nem trio elétrico, vai ser um por vez, e, e vai ter uma divisão nas falas, bem organizadinha, então fiquem atentos às orientações, para não acontecer nenhum problema no dia, é, vai ter um carro para coleta de alimentos, então a gente vai fazer coleta de alimentos no dia do ato, é, estão sendo organizadas brigadas de saúde, de segurança, a brigada de saúde vai cuidar de orientar sobre o distanciamento no dia, fiquem atentos a isso, tá? E vai ter uma brigada também de segurança, é, para garantir a segurança do ato. Vai ter uma faixa que nos unifica, uma faixa que vai na frente do ato, agora independente dessa faixa, que é produção coletiva, quem quiser individualmente levar a sua faixa, fique à vontade para levar, mas leve pronta. Aquela coisa que a gente fazia antes de montar e pintar a faixa na praça, na hora, isso não vai ser permitido fazer, porque senão vai gerar aglomeração. Então, leve a sua faixa pronta para o dia do, do ato, tá? A gente vai tentar trabalhar com colunas, né, com filas, para não ficar todo mundo aglomerado. Então, muita atenção para ori a orientação que vem de quem estiver no microfone e das, da Brigada da Saúde, que vai estar tá acompanhando o ato, para que a gente consiga garantir o distanciamento mínimo necessário, tá? É, bom, é isso. E para fazer esse papo aqui, sobre a importância, é um tema que nos divide, então a gente acha que quem, quem não se sente à vontade ainda para ir para a rua, não tem problema nenhum ficar em casa, quem é de grupo de risco, quem tem comorbidade, quem não vacinou ainda e não se sente à vontade para ir, não tem problema, entendeu? Mas é, não dá... Para a gente ficar todo mundo em casa, porque a gente sabe que tem uma parcela da população que tem disponibilidade, que pode estar, que já está se expondo no dia a dia, no transporte público, no trabalho, né? Então a gente precisa garantir é, condições para que tenha isolamento social. Não é simplesmente dizer que tem que ter, né? Tem que ter, as autoridades têm que orientar, coisa que o presidente da república não faz tem que ter o auxílio emergencial, né? Porque o isolamento social tem que ser um direito de todos e não um privilégio só de alguns. E para ser um direito de todos, tem que ter, o, tem que ter é, o auxílio emergencial, né? Então, essas são as orientações. A gente precisa ocupar as ruas, é necessário, mas a gente vai fazer isso com o máximo de segurança possível, né? Para que a gente consiga reivindicar o que a gente quer reivindicar, mas sem é, prejudicar ainda mais a situação que a gente já vivencia no nosso país, tá? Então, levando em consideração tudo isso, eu vou fazer um papo rápido aqui com a Genor que se dispôs a estar aqui com a gente hoje, apesar de toda a sua correria. Muito obrigado, Agenor. Genor que é da CUT, da subsede, né, da Regional de Campinas da, da CUT, e está aqui com a gente, é também da Frente Brasil Popular. Agenor, muito bem-vindo, boa noite, e fique à vontade para fazer sua fala. Primeiramente, fora Bolsonaro, primeiramente. Boa noite a, a todas e todos aí, aos nossos espectadores aí aí da do, do CCV. E é, primeiro que é sempre um prazer estar falando né para aqui com, com, com esses companheiros aqui. Até porque falar com esses companheiros aqui é falar para a resistência, é falar para a luta que é dá voz né, à, àqueles que, que sempre foram excluídos na sociedade. Né? Então, a gente tem que fazer sempre esse recorte, né, que não é discurso, é um recorte de, de vivência mesmo. Né? Parabenizar aí os companheiros aí que participaram do ato no dia 13, que apesar da pandemia, né, nós fizemos um ato de resistência lá, né? e é simbólico em Campinas sempre esse ato de resistência os 13 de maio, até porque né, foi o, o último município desse país aqui a abolir as relações mais nefastas de trabalho que teve nesse país aqui, né? Que era uma relação escravagista, né? Então, não tem que sempre parabenizar isso aí, né? Mas aí eu gostaria, para não me alongar muito, né, é, entrar aí nessa questão do sistema, do, do que vai ser o, o dia 29, né? Não só para nós da CUT, do movimento sindical em geral, mas para nós também, da Frente Brasil Popular, que é uma frente que, que reúne aí uma gama ampla aí de movimentos sociais, né? Em defesa da saúde e em defesa da, da, da moradia, né? E, então, eu acho que essa iniciativa do, do ato do dia 29 aqui, é o que mais nos, no, nos diferencia nesse momento aqui, nessa luta dos demais atos que teve no, no Brasil ao, ao longo da sua história, né? é que a gente, de fato, está construindo um campo de oposição ao fascismo, um campo de oposição à... A, a, a, ao genocídio que está presente aí, né? então, ou seja, né, eu não quero ser mal interpretado aqui, mas se existiu uma coisa boa que aconteceu com a eleição desse de, desse fascista, foi que despertou os campos progressistas e os campos, sobretudo os campos da esquerda, da necessidade da gente fazer a luta conjunta, né, até porque eu costumo falar aí no, no, no, no nas nossas conversas por aí, seja na, na base sindical, seja na base social, que não dá para a gente falar em democracia, que é o que a gente está lutando hoje, é pelo restabelecimento do nosso processo democrático no Brasil, não dá para a gente falar em democracia sem falar em luta de classe. né? Não existe democracia sem o mínimo da, da, da luta de classe e o mínimo de estabelecimento dessas questões né, da, da, do, da exploração do capital sobre, o, o, sobre a classe trabalhadora. E não dá para falar da luta de classe sem falar da exploração da, da classe trabalhadora no Brasil, do povo negro, sobretudo. Né? Então, ou seja, tudo a ver com o 3 de maio, tudo a ver com o mês de maio. Né? Então, essa luta para a gente aqui é fundamental. Né? Para a gente é, é, colocar mais uma vez a, a necessidade da gente se reunir, e se não por, por, por convicção, pela questão da história mesmo. Porque não, não é descolado as coisas, né? Eu não tô eu ao lutar pelo restabelecimento da democracia, naturalmente eu estou lutando pelas liberdades. E quem mais lutou por liberdade nesse país aqui? Foi o povo negro, foi o povo preto, foi o povo que, que, que, que se colocou, né? A, a, a resistência até hoje por conta de que foi escravizado, né? Não era um escravo, foram escravizados. Então, essa, essa situação para a gente da Central Única dos Trabalhadores e para nós também da Frente do Brasil Popular. É, é fundamental de, de, de colocar em qualquer debate. Né? E aí, falando aí do 29 de maio, uau, por que, que a gente vai para a rua, né, mesmo tendo uma, uma pandemia, mesmo correndo um, um certo risco? Primeiro, porque a gente desenvolveu, ao longo desse mais de um ano de pandemia, aí, alguns mecanismos de resistência e de defesa. Né? E não é uma vacina, não é uma imunidade, não, mas é, é uns procedimentos, é uns protocolos. É, além de todos esses que o companheiro colocou aí Álcool, máscara, distanciamento, tudo né? A gente tem muito, muito falado de quem for pro ato né? é, Obrigatoriamente cumprir esse protocolo E quem tiver com algum sintoma né? Seja um sintominha de gripe, seja uma enxaqueca Seja uma questão de uma sinusite, alguma coisa assim Não vá, por mais que você tá com vontade de fazer a luta Não vá, por quê? Porque você vai estar expondo outros, outros, outros camaradas lá Entendeu? Então existe essa orientação também. Então a gente teve que, apesar de, de, de tudo, desenvolver esse protocolo. E por que tivemos que desenvolver esse protocolo? Porque a gente não pode deixar de fazer a luta nesse nesse momento porque a luta não é por nós que estamos aqui tendo a oportunidade de falar, por exemplo, dentro da. Eu tô, no caso, eu tô dentro da minha casa aqui com acesso à internet. Mas não, a luta aqui é para o um povo que não tá tendo acesso ao alimento, a comida ter direito a ficar em casa e se proteger de alguma maneira. Então, o nosso manifesto contra Bolsonaro passa justamente por isso. Porque uma das coisas que mais deu retrocesso e que mais é econômico e que mais é, deu pujança a essa questão da pandemia foi justamente a questão da do negacionismo e do auxílio emergencial que foi feito de uma maneira totalmente desconforme com a nossa necessidade. Né? E aí, o pessoal, o grande massa da, da, da classe trabalhadora, né, ficou naquela, naquele dilema. Ou eu vou para a rua e morro num, num, num, exposto ao vírus, ou eu fico em casa durante um mês, durante dois meses, durante três meses, e vou acabar morrendo de fome, de alguma maneira ou de outra, né? E fazendo recordes aí históricos e recordes de, de classe, era bem isso que a gente tinha, né? No dia 14 de maio, da tal né, Lei Áurea que falaram aí, né, que. Né? no dia quatro foi isso que a gente enfrentou quando a gente saiu para a rua aí o que, que é o que que tinha para nós só risco só perigo só perseguição não sei o quê e se ficasse ali ia voltar em condições piores do que que você tinha saído né porque não, não tinha uma, uma uma condição então o que está colocado aí é uma analogia muito parecida com, com de, de repressão que a gente tinha na nesse momento aí então a a, a vontade que a gente tá de ir para a rua e a necessidade que a gente tem de ir para a rua é, sobretudo, para fazer garantir o direito das pessoas, sobretudo a classe pobre, a classe trabalhadora que produz toda a riqueza desse país, de poder se proteger, de poder entrar no ônibus, já que precisa ir trabalhar, né? Entrar no ônibus e ter a frota potencializada. É hora de colocar mais ônibus para rodar. Não de se dobrar aos lobbies, por exemplo, das concessões do transporte público e ser, no momento de pandemia, se reduz o o número de, de ônibus, reduzam as composições de metrô, no caso de São Paulo, e aí o que, que acontece? Vai mais votado, vai mais sardinhado a coisa. Então, para é a pra, pra gente, não, não dá para a gente ficar é, refém dessa, de, de mais essa situação, entendeu? Eu sei que, que a gente tem diferenças de opiniões do ponto de vista de faz o ato presencial ou não faz, não sei o que, porém, é, em diversas esferas eu falo isso, né? Né, não só na, na, na, na frente do Brasil Popular, né, na, na, na frente mesmo, em, em outra esfera, mas urge a necessidade da gente retomar as ruas. Até porque está acontecendo um fenômeno, que é, eu costumo falar no popular aí, pra, pra, principalmente para a molecada, né, ter um entendimento melhor, é que a direita está tomando conta da rua por conta do negacionismo, né, vamos dizer assim. Então, essa analogia que eu faço, é eu sou da década de 80 e a gente, quando saía para a rua, por exemplo, com um bailinho de garagem ou para qualquer atividade à noite aí, nos bairros que tinham, teoricamente, os boys, vamos dizer assim, eram os boys que ficavam com medo da rua, né? E eles tinham medo por ter, não era porque ia ser assaltado por nós, não. Eles tinham medo por ter. E hoje, está ficando um negócio meio que o contrário, ou seja, aí a aquele que se considera elite, porque não é, é um microempresário, se considera elite, e está tomando conta das ruas, e está afastando o nosso povo, né? de uma maneira ou seja, Então, a rua nossa sempre foi dos movimentos sociais. A rua, a luta por terra, a luta por moradia, a luta por sobrevivência, a luta pela democracia, que é o que a gente vai fazer no sábado, dia 29, sempre foi do povo pobre, sempre foi do povo trabalhador. Entendeu? Então, é um resgate mais do que da democracia, é um resgate até de princípio de luta, porque, na verdade, esse pessoal está tomando um verniz de que eles fazem a luta na rua. E não, nós não temos verniz, nós temos o cerne dessa luta nas ruas. Né? Pelo contrário, a rua, inclusive, os companheiros que estão em situação de rua, estão é, se multiplicando, por conta do fascismo que está colocado aí também. Correto? E quem sempre foi solidário, sempre foi o povo pobre. A gente não precisa ir longe para ver governos e... Né, higienistas, não só aqui no município de Campinas, né, em várias em diversas cidades, eles sempre tratam o povo excluso dessa maneira. Então, eu hum. acho que para para sementar qualquer discussão, se a gente precisava ir para a rua, se a gente tem que ir para a rua, se a gente está negacionista, assim como o povo da extrema direita, não, não é, não se trata de negacionismo, se trata de lutar pelo povo que está sem o direito de se proteger. O povo não está tendo essa opção de, olha, eu não tenho como me proteger do vírus. Seja pela vacina que não chegou a, a tempo e a contento, seja pelo auxílio emergencial que não chegou a contento e a tempo, seja pelas pela, ações do, do patriarcado, pelo, pela questão do de quem tem o poder dos meios de produção, que quer o cara lá, não, não, não, não fez, não maleabilizou nada do ponto de vista de se o cara atrasar porque perdeu o um ônibus, não vai ser descontado não, continua do mesmo jeito, o chicote continua instalando, desse ponto de vista. Então, a gente ficou numa certa encruzilhada, né, encruzilhada por encruzilhada, companheiro, a gente tem que ir para a guerra, tem que ir para a luta, Nesse sentido. Então, eu às vezes misturo um pouco aqui o que é opinião pessoal minha, que aí não dá para me falar aí, enquanto Central ou enquanto Frente do Brasil Popular, que eu não, aqui não estou longe de, de, de, de ter essa, essa compilação de, de, de tão grandiosos movimentos como são esse, esse, a Central Entre dos Trabalhadores e a Frente do Brasil Popular, mas a gente está contente com ter tantos companheiros que estão dispostos a fazer a luta na rua apesar de Bolsonaro, apesar de todas as ações né, que o companheiro vem fazendo, né? E eu poderia até falar alguma coisa mais a respeito das, das questões que a gente vem tratando aí, do ponto de vista de segurança mesmo, e do ponto de vista de, de segurança sanitária, né? Mas eu acho que foi bem explanada pelo companheiro Adriano, e a gente fica aí na, na, na expectativa de ter um, um, um ato grandioso, um ato que gere impacto né, para o Brasil e para o mundo, e para além disso, né? Um ato que a gente se coloque na rua de uma maneira que a gente não tenha que ter o medo que a gente sofreu de 1 de maio, onde né, aconteceu de um Bolsonaro, de um, um, um, um bolsoninho um por exemplo, e lá sacar a arma porque queria aplicar a lei de segurança nacional, porque a gente tinha uma faixa lá dizendo que o Bolsonaro estava era, era, promovendo o um genocídio no país, entendeu? Então, ou seja, a gente colocando um volume na rua, a gente fica mais seguro porque o que nos dá força é a resistência, né, e desde sempre foi assim, né, então, ou seja, se a gente de fato ocupar as ruas, a gente vai ter um pouco mais de segurança, se a gente for com meia dúzia de pessoas, a, o fascismo vem para cima, inclusive, da gente, que, que vai estar tá lá, e é assim, esse momento é um momento ímpar na, na, na, nas relações sociais do Brasil, e é assim, ninguém larga a mão de ninguém, temos que estar tá junto, né, e mais ou menos isso, Adriano, que eu acho que eu poderia contribuir com vocês aí, com a gente, né. Bem muito bom. Ontem tivemos uma reunião, mais de 80 pessoas presentes e uma reunião muito boa de organização e a operativa ainda vai se reunir essa semana e a gente pede para que aguardem mais orientações. É, a gente comentou aqui sobre algo que já está definido, mas vem mais orientações por aí, né? A Gênero, qual que é o horário que, que a ideia é concentrar em que horário no sábado? Então, Adriano, tem algumas coisas, cara, que eu vou, eu vou te passar o horário aqui, porque de imediato a gente soltou, inclusive, um card para se concentrar às 10 horas, né? E aí tem algumas coisas que tangem, inclusive, é, infelizmente, essa questão da segurança, né? Entendi. Então, alguns dos nossos companheiros né? formamos uma brigada de segurança para a gente chegar um pouco antes, para a gente fazer uma varredura nos locais, porque não é de estranhar, cara, esse momento que a gente está vivendo aqui, de ter uma bolsa lá debaixo do, de algum banco, de alguma coisa, né? Pra, porque a gente está sendo atacado de todas as formas, né? Começaram aí pelo povo, pelo, pelo, pelo povo indígena, vieram para outras estruturas, né? E, e não está latente essa questão aí. Então, vai um, povo, vai um pouco antes para fazer uma questão da segurança. E aí tem a questão do itinerário, que a gente prefere né, fazer um negócio meio que no horário lá, definir, porque por questão de segurança também, se a gente... Né, o que antes para a gente dava segurança falar o itinerário, até para ter um acompanhamento da INDEC, da Polícia Militar, que sempre foi uma estrutura que nunca né, teve um papel contente, mas nesse momento antecipar, inclusive, itinerário, para a gente fica complicado. Uhum. Né? Ah, legal. É, não, então, compreensível. É... é importante dizer para as pessoas que é, a gente vai circular e que o que foi discutido ontem na reunião é que é, a gente vai circular justamente porque a gente acha mais seguro circular. Né? se a gente ficar concentrado na praça, a gente se expõe mais, ao invés da gente sair para circular ao ar livre, é, mas essa, essa circulação tem que ser feita de uma forma organizada e com distanciamento, vai ter uma orientação na hora, é importante seguir as orientações, né? então estejam atentos quem for no, no ato para seguir as orientações, e para que a gente se exponha o mínimo possível, né? a gente já está se expondo durante a semana, para pegar ônibus, quem pega ônibus para trabalhar e para circular pelo centro da cidade, quem trabalha pelo centro, e, então a ideia não é gerar mais exposição, a ideia é que a gente faça com o um mínimo de segurança garantido para que a gente possa expressar o que a gente espera para o país e expressar nossa indignação e, e cobrar do governo as medidas que têm que ser tomadas, mas com o um máximo de segurança possível. né? E, então, acho que é isso. A ideia, a partir das, das 10 horas... E a concentração vai acontecer onde, Agenor? No, no, qual é o local, o ponto de encontro para sair? O Rosário, é, o Largo do Rosário, né? Largo do Rosário, como é o, é o local que sempre a gente trabalha, todo mundo já conhece, né? Então, é isso. Eu acho que a ideia dessa roda era mais passar essa informação para as pessoas, que a gente, no sábado, vai ter ato na cidade de Campinas, está muito bem mobilizado, é, a gente está tomando uma série de cuidados é, que ainda tem alguma discussão para ser feita pela operativa, mas nós vamos divulgar no perfil do, do CCV as orientações. Assim que a operativa soltar é, as, as orientações, a gente vai divulgar no nosso perfil também. Então, quem nos acompanha, fique atento durante a semana para se organizar e, e participar do ato. No sábado, 10 horas da manhã, a gente começa a se concentrar no Largo do Rosário para sair e andar pelo centro da cidade de Campinas, no itinerário que a operativa definir na hora, lá no local, tá? Fiquem atentos para respeitar orientações da Brigada de, de Segurança, de Saúde, as orientações de quem estiver no microfone conduzindo o ato, né? Principalmente sobre o distanciamento social, é para a nossa própria segurança, e, mas isso a gente vai dar mais informações no decorrer da semana, e no dia do ato a gente vai informar melhor. Tá? Eu é, acho que é isso. Você é, é, tem mais alguma é, coisa, Gênero, para falar? Eu só, queria fazer, eu só queria enredar uma coisa, só que eu achei importantíssimo, até pela simbologia que terá para a gente, essa questão dessa luta nesse dia aí. Que a gente literalmente vai serrar fileiras. Né? Porque a, o, o, o, o performática, a performática do ato que a gente construiu aí, a, a, a múltiplas mãos, aí que tem alguns detalhinhos aí na operativa para a questão de segurança e tal, sanitária e segurança física mesmo, é, tem alguns detalhes para acertar. Mas a gente vai sair lá com o caminhão de som, com as pessoas dando recado com segurança e as pessoas que vier, forem passeadas vai sair em fileiras, tipo fila indiana, como, como era a luta, por exemplo, do MST nesse país aqui. Vamos cerrar fileiras para mostrar que esse país precisa ter re restabelecido o processo democrático e com ele, os processos das liberdades individuais, e com ele, o processo de luta da classe trabalhadora, né? Porque a gente estava numa evolução no processo de luta da classe trabalhadora, e aí, desde o governo Temer para cá, é reforma trabalhista, reforma da Previdência, que, sobre a égide de gerar emprego, ou de é, sanar as contas, não fez nada disso, e agora ainda vai vir... O fantasma, além da, da, da pandemia, o fantasma da reforma tributária e da reforma administrativa, que vem junto com esse governo antidemocrático aí, que vai também promover, não é nem o Estado mínimo, é promover o Estado nulo nesse, nesse, nesse, nesse chão brasileiro. né Então, eu acho que a simbologia da gente serrar fileiras por luta por direitos sociais e civis e por luta da restabelecimento da democracia e pelo Fora Bolsonaro é fundamental nesse dia 29, nove né? não vai acontecer só em Gabina, vai acontecer em diversas cidades importantes do Brasil. Né? E eu acho que quem estiver disposto à luta, quem estiver em condição né, de saúde para encampar isso aí, fica aí o, o convite, porque a gente vai fazer um grande ato nesse sentido. Muito bom. Muito bom, Genor. É, eu queria encerrar dizendo é, algo que foi dito lá na Colômbia durante as manifestações de massa, conseguiram barrar uma reforma tributária que ia prejudicar muito a classe trabalhadora colombiana, e derrubaram o ministro, e conseguiram pôr derrotas ao, a um governo de direita na Colômbia, mobilizações muito importantes, e o que se dizia lá é que nós estamos na rua porque nesse momento... É, o, o, esse governo é mais perigoso para nossas vidas do que o vírus. Né? Então, a gente não tem alternativa que não estar nas ruas. Então, é com essa inspiração, é a inspiração do Black Lives Matter lá nos Estados Unidos, dos atos do 13 de maio que nós tivemos aqui, do que aconteceu na Colômbia, do que aconteceu no Chile também recentemente, né? em diversos lugares da América Latina, onde a esquerda conseguiu se movimentar, alcançou vitórias, mas porque se mobilizou para isso, né? é com essa inspiração que a gente vai para a rua no dia 29, com todos os cuidados necessários, mas vamos para a rua para fazer valer os nossos direitos e para que a gente consiga superar essa situação que a gente está vivendo no nosso país no momento. Então, agradeço muito ao Agenor, que está super ocupado com um milhão de tarefas, mas guardou, reservou esse tempo para estar tá com a gente aqui, para passar orientação e, e convocar vocês para estarem no ato no dia 29. Muito obrigado, Agenor, e a gente fica por aqui. Na semana que vem, terça-feira, 19 horas, uma nova roda de conversa. Durante a semana, a gente divulga o tema por aqui, tá? Mas por hora todos no dia 29 de maio, pelo fora, fora Bolsonaro. Vacina no braço e comida no prato, tá bom? E, Valeu, e hoje, outra bom. coisa, Adriano, sei que você já está encer, encerrando, mas é bom lembrar também que o nosso ato Fora Bolsonaro, dia 29, também é um ato solidário. Então vai ter carro, né, além do carro de som, vão ter carros aí de diversos sindicatos, inclusive da, da, da central também, colendo, fazendo a coleta de, de, de alimentos, né? Porque tem surtido efeito, né? né dando, do ponto de vista de atingir o povo que mais precisa. E quem tem contato com esse povo é a classe trabalhadora, somos nós, entendeu? Então, eu acho que é fundamental essa, esse despertar na sociedade. E isso que você colocou é impressionante mesmo, porque a gente, o povo já está enxergando isso aí, né? A gente está na rua porque o vírus, por incrível que pareça, está matando menos que as ações do fascismo, né? Pois é. O, o, o próprio governo nos, nos entrega na bandeja para o vírus, né? Então a gente não tem outra alternativa que não seja ir para a rua para fazer valer nossos direitos. Mais uma vez, vacina no braço, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais, vamos para a luta com toda a segurança possível, leve seu alimento para doar, a gente vai ter um, um carro de coleta, um caminhão, vamos, vai ser organizado no dia, estaremos todos junto com a Genor no dia 29 no, 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã, no Largo do Rosário, aqui em Campinas. Se você está em outra cidade do Brasil, procure informação sobre o local do ato na sua cidade aí, tá bom? Vacina, é vacina pão, vida e educação. Isso Muito mesmo. bom. Valeu, Agenor. Obrigado, um abração para você até a próxima. Fora Bolsonaro.